Fala aí driver, Lucas aqui, motorista de aplicativo, já fazem quase 3 anos, 3 anos de muita luta, conquista, de muito esforço para chegar aonde eu estou hoje e eu vou falar para você viu, o vídeo de hoje está top demais eu vou mostrar para você como foi os meus resultados no primeiro dia de rodízio expandido aqui na cidade de São Paulo e de quebra eu vou mostrar para você uma estratégia muito top na qual você vai ganhar muito mais dinheiro utilizando seu carro aqui mesmo seu ambiente para você ganhar mais e mais dinheiro. Então assista esse vídeo até o final, já senta o dedo do botão de like aqui abaixo, se inscreve e ativa o sininho, porque eu não sei o que está acontecendo, mas o YouTube ele não está mostrando a notificação para todos os inscritos, então ativa o sininho para ver se pelo menos o YouTube lança os vídeos novos para você e acompanha até o final. Vamos lá? <música> Bom, antes de começar o vídeo, eu queria falar um negócio que eu vi ontem e não foi apenas um caso, foram três casos que eu vi de motoristas que estavam literalmente identificados ali com o logo da Uber na vidro frontal do carro, mas eles estavam praticamente sem placa, tanto na frontal do carro quanto na parte traseira, sem placa. Eu, sinceramente, eu achei um absurdo e eu achei algo que eu não recomendo pra ninguém. Por quê? Porque se você é parado numa fiscalização sem placa, tanto na frente quanto para trás, ainda mais trabalhando com os aplicativos você literalmente vai perder o seu carro, então eu não recomendo, eu sei que está difícil para todo mundo aí, tem pessoas que realmente precisam trabalhar todos os dias com esse tal de rodízio aí, vai poder trabalhar um dia sim, um dia não, mas eu não recomendo sair, tirar ali as placas para poder trabalhar e fugir da multa que você pode levar para passar em radares, você pode até fugir dos radares, mas meu tem muita fiscalização, eu trabalhei ontem, eu acho que eu passei em Quatro fiscalizações, se eu não me engano, na qual tava o pessoal lá, os policiais olhando tudo certinho. Então é complicado, meu amigo. Se você está pensando em tirar as placas para poder trabalhar nesses dias de rodízio aí, esquece. Complicado. Mas vamos lá, você deve estar curioso para saber quanto que eu faturei ontem trabalhando. Em... Eu, vou falar, eu vou ser sincero contigo, acho que foram três horas que eu trabalhei ali no máximo. Eu vou mostrar para vocês. Vamos pegar aqui meu celular. Olha só, vamos abrir primeiro aqui a Uber. Beleza, Uber abriu aqui. Hoje, dia 12, eu não posso trabalhar, por isso está zerado. Vamos abrir aqui, ó, ver resumo semanal. Beleza, Uber, fiz R$57,71. É, foram 2 horas e 52 minutos. Essas 2 horas e 52 minutos já está contando a 99, porque eu utilizo aquela estratégia. Não sei se você sabe. Quando você tem essa opção aqui no aplicativo da Uber, quer ver? Ó? Deixa eu puxar a mão para baixo para ficar mais fácil de vocês verem. Quando você clica aqui, ó, Preferências de direção. Se você deixar somente o entregas ligado, tá vendo que só tá o entregas ligados? Se eu deixo somente as entregas ligado com destino, ele pausa. Você não precisa tipo ficar é, desligar o destino. Você pode rodar com a 99 tranquilamente enquanto a Uber fica ligada com destino. Claro que ele vai contando o tempo. Então você não pode ficar muito tempo com a opção de UberX desligado. Senão você vai perder o seu destino de todo jeito. Você não pode ficar, tipo, rodar cinco corridas seguidas dando 99 e depois voltar na Uber e ligar aqui a opção UberX. Tem que rodar. Então, eu, essas 2 horas e 52 minutos eu rodei destinado e foram R$57,71. Vamos colocar aqui na calculadora para ver quanto que eu faturei, R$57,71 é, vamos colocar aqui mais e vamos ver quanto que eu fiz na 99 que eu rodei com os dois aplicativos ontem olha lá carteira surgiu aqui o aviso foram R$40,19 então em 2 horas e 52 minutos né, fiz vamos ver, R$40,19 Pera aí, agora deu um branco. R$ 40,19. Ponto 19. Ao todo, faturei R$ 97,90 em 2 horas e 52 minutos. É, a conta é dividida né, por R$ 2,52. Foram R$ 38,84 por hora que eu faturei ontem trabalhando com os aplicativos. E isso me fez, sinceramente, pensar. Se realmente esse tal de rodízio valeu. Ou não é pena? Porque olha só, teve muitos motoristas, como eu também, quando falo, anunciaram que teve esse problema aí que até o rodízio, somente um carro placa par, placa ímpar poderia rodar, muitos motoristas iriam ficar de fora. Mas eu tava vendo que teve muitos motoristas mesmo que estavam trabalhando durante a pandemia e não estavam nem conseguindo fazer 100 reais trabalhando mais de 8 horas, 7 horas por dia. E olha, em um dia eu vou mostrar para vocês esses que está aqui do lado, dos motoristas que trabalharam ontem meu, muitos motoristas fizeram 40 reais por hora, 50 reais por hora meu, tocou demais ontem hoje também, pela parte da manhã antes de gravar esse vídeo eu já recebi notificação de outros motoristas que estão com a placa par que estão ganhando muito dinheiro mesmo aí trabalhando hoje então, tipo assim, antigamente você fazia 100 reais trabalhando o dia todo em um dia só, na qual tem metade dos motoristas trabalhando, os motoristas estão conseguindo, esses que estão trabalhando no dia certo da placa, estão conseguindo fazer 300, 400, 500 reais aí no dia. Então isso me faz pensar se tá valendo ou não a pena, eu sinceramente acho que agora com esse rodízio melhorou o movimento, e bastante porque menos motorista mais chamado, e teve até dinâmica vou colocar aqui o print da tela na hora que eu estava trabalhando que apareceu essa dinâmica, então meu amigo, eu acho sim que tá valendo um pouco a pena esse rodízio pelo menos vai melhorar para aqueles motoristas o bom é que você pode tipo trabalhar um dia completo lá, ganhar uma boladinha de grana, e no outro dia descansar, tem muitos motoristas aí que estão precisando descansar aí, pelo menos um dia você trabalha, outro dia você descansa, e assim vai indo, e a estratégia que eu falei que eu ia passar para você, é que ontem, fora esse resultado que eu tive aí de R$97, reais, reais por hora praticamente, eu também ganhei R$15,00, só vendendo isso aqui, ó, máscara. Você vendendo essas máscaras dentro do carro. E é muito fácil vender máscara, viu? As pessoas, é, elas vêm, você coloca um aviso aqui nos bancos de trás, tem um aviso aqui no banco de trás que falando: vende-se máscara, cinco reais. Essa máscara aqui, ó, quando eu comprei ela, a menina tava vendendo por dois reais. Hoje ela tá vendendo por três, mas meu, quando eu comprei dois reais, ganhou três reais. Foram três máscaras vendidas ontem, ganhei nove reais. Fora mais, eu acho que R$2,50 ou R$2,60 de caixinha que eu ganhei, foram 12 reais aí a mais que eu ganhei trabalhando com os aplicativos. Então é muito fácil também você comprar essas máscaras, olha só. Você pode vir aqui, ó, abrir o seu aplicativo, vamos supor, abrir o Mercado Livre, se você não encontrar nenhum outro mais barato. Olha cá, Mercado Livre, coloca aqui, máscaras. Aí você coloca reutilizáveis. Aqui, ó. Máscaras reutilizáveis. Ó, kit máscaras reutilizáveis. O que, que você faz? Vem aqui no filtro. Coloca ordenar. Menor preço. Pronto. Olha lá. Tem máscaras, ó. ó 1,39, 1,45, 1,45, 1,60. Eu tenho máscara de todos os valores aqui. Você pode pegar essas máscaras e vender aí por R$ reais dentro do carro. Olha, ontem, um dia de trabalho apenas vendi três máscaras. É que não tem como eu gravar, não posso gravar os passageiros. Eu também não acho legal deixar o celular aqui no centro do vidro e, sei lá, alguém passar e puxar meu celular. Eu tenho medo disso, então eu não deixo aqui para ficar gravando. E é difícil deixar ali em frontal e gravar. Mas foram três máscaras que eu vendi ontem ganhei um dinheirinho legal. Então é isso. Tem que pensar sempre fora da caixa, para você ser um sucesso, tem que pensar fora da caixa, procurar soluções e formas de você ganhar mais dinheiro trabalhando com os aplicativos. Gostou do vídeo? Se inscreva no canal, ative o sininho, é uma coisa muito importante para me ajudar a continuar trazendo conteúdos novos aqui no canal. E olha só que bacana, mais dois vídeos todos.